Olá, amigos da comunicação! Eu sou Anderson Escardoelli e esse é o Fala Editor. E a notícia da semana foi o anúncio do encerramento da operação da Rádio Globo em São Paulo. A partir de junho, a emissora só estará presente no FM do Rio de Janeiro. E aqui vou registrar, na minha opinião, os cinco fatores que fizeram com que chegasse ao fim a Rádio Globo São Paulo emissora que está no ar com este nome desde 1979 e, por décadas, foi líder absoluta de audiência do rádio paulistano. O primeiro passo rumo ao fim da Rádio Globo São Paulo foi a mudança drástica de programação. Em junho de 2017, o veículo de comunicação foi dormir com uma programação popular, com atrações líderes de audiência, e acordou com uma grade completamente diferente, com atrações voltadas ao público mais jovem. Em vez de Antônio Carlos, Otaviano Costa e outros artistas da TV e personalidades com milhões de seguidores nas redes sociais. Em vez de comunicadores que eram sucesso de bop, entraram influenciadores digitais. Foram os casos de Léo Jaime, Adriane Galisteu, Tiago Abravanel e Mônica Martelli, que ficou apenas um mês no ar, afinal, a Rádio Globo não era sua prioridade. É fato que o meio radiofônico brasileiro já discute de vez a migração de emissoras AM para o FM, mas a Rádio Globo parecia ter vergonha do AM, mesmo sendo líder de audiência em São Paulo. Também do nada parou de anunciar que ocupava faixa no AM, passou a divulgar apenas o Espaço FM, que, detalhe, era arrendado. Matou de vez a audiência que tinha levado décadas para conquistar. Foi assim, rapidamente ultrapassada pela Rádio Capital no Ibope. Pouco antes e até mesmo pouco depois de trocar seus comunicadores populares por influenciadores digitais, a direção da Rádio Globo São Paulo fez mudanças até no Departamento de Esportes. Com isso, o comentarista Oswaldo Pasqual e o repórter e apresentador Márcio Ramos foram alguns que deixaram a emissora. E já em fevereiro deste ano, a Rádio Globo perdeu o excelente e multifacetado narrador Marcelo Duó para a Band News FM. Há um ano, em maio de 2019, o projeto Nova Rádio Globo foi praticamente descontinuado. Os artistas, que não emplacaram como comunicadores e demais profissionais, foram dispensados. Mas em vez de assumir o erro e tentar resgatar o prestígio da marca com o retorno de uma programação popular e com comunicadores de peso, o comando do veículo persistiu no equívoco. Passou a tocar música pop e só com locutores baseados no Rio de Janeiro. Mudança drástica da noite para o dia, artistas e influenciadores no lugar de comunicadores, abandonar de vez o AM, baixas no departamento de esportes e persistir no erro. Com tudo isso, era nítido que o fim da Rádio Globo em São Paulo estava próximo. Uma pena para uma emissora que sempre se colocava ao lado do ouvinte. Como registrei no portal comunique em São Paulo, a Rádio Globo teve um fim melancólico. Mas e você, amigo da comunicação? O que pensa do fim da Rádio Globo São Paulo? Registre o seu comentário. Aproveite e curta este vídeo, siga o canal do Comunixi aqui no YouTube e ative o sininho. Abraços e até o próximo Fala Editor!